E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera para mais um vídeo de sobrevivência O negócio é o seguinte manos, como vocês viram aí no início, uma bomba caiu em Los Santos E nós estamos refugiados nesse local, dá uma olhada de como está o clima lá fora, aqui Dizem que essa bomba é radioativa, ela pode causar efeitos colaterais muito sérios nas pessoas, então nós estamos refugiados aqui. E simplesmente o exército, eu vou mostrar pra vocês quem tá cuidando desse local, não deixa as pessoas saírem. Ou seja, existe um grupo de busca que tem o objetivo de sair em busca, alguns estão de máscaras e tal, outros não, passando mal... Existe um grupo de busca que vai atrás de remédio, comida, armas e sobreviventes lá fora. Ó galera, aqui que eu queria mostrar pra vocês. Pode ver que tem algumas armas aqui, ó. O pessoal da guarda tá, tá nessa parte. E olha a quantidade de sangue. Eu não sei o que eles estão escondendo que tem lá em cima. Se essa radiação causou algo estranho nas pessoas. Mas nós vamos saber agora A gente vai ter que sair de, de máscara aqui Ó, já colocamos aqui o respirador Esse cara quer me bater, mano ver porque Tá achando que eu tomei o lugar dele Vamos pegar as armas aqui vamos Pegar as armas Pra gente poder sair, galera Muito bem, vamos lá vamos Lascar, meu irmão Olha aqui, sai. Vou ver qual carro que você para pra mim aqui, mano. Nossa, que que é isso, velho? O céu tá laranja, amarelo. Qual dos dois que eu vou? Nossa, tem um blindadão com metralhador aqui, velho. É esse? Ah, é o furgão? Meu Deus do céu, velho. Ah, não acredito, velho. Os caras... Eu não vou confiar um blindado desse na minha mão, né, mano Olha o carro que a gente vai, galera Nossa, a gente encontrar rebeldes aí Espero que não tenha, mano Danou-se, Só vamos Vamos ver como é que tá a cidade E também vamos tentar encontrar Alguns outros lugares de refúgio Que possa ter Pessoas Fugiados Acho que é aqui que a gente tem que ir, né? É aqui? Bora lá Caraca, não termina esse corredor, velho Uau O que, que é isso, cara? É areia? vai ser na areia Passei por dentro da areia ali. Minha, nossa. Quanto tempo que a gente passou ali embaixo, velho. Não dá nem pra saber. Ninguém, ninguém. Seguinte, eu vou marcar aqui no mapa os lugares que tem aquelas conveniências pra ver se a gente acha. É... Comida e essas coisas, se eu não me engano aqui tem um, ó Vamos tentar ir lá, agora não sei Caraca, ó, vou seguir o GPS, hein Vou seguir o GPS aqui pra ver o que que dá Deve tá soterrado, mano Certeza, cara Espero que não, vamos lá Nossa, olha onde era a rua, cara tem uma linha amarela ali na frente Minha, nossa Eu acho que Como caiu aqui na cidade Não é inteligente Buscar aqui, galera A gente vai ter que sair da cidade, mano Olha aí, ó tô, Coloquei o GPS aqui, mas Não tem nada aqui, velho Não é inteligente Procurar essas coisas na cidade A cidade deve estar tá, tá toda destruída praticamente, né? Mas vamos ver vamos, vamos aqui pro centro pra ver se a gente encontra Alguma coisa, ou pessoas Como eu disse, não sabemos o que aconteceu Com as pessoas Tem uns carros ali Será que eu acho peça? Vamos ver se a gente acha peça A gente veio aqui, né? Pra farmar que eu tô com... Nossa, eu não peguei arma. Deixa eu pegar arma aqui, velho. de pegar. Ih, eu fui pegar arma arma e chegou alguém. Ei. Quem é você? Nossa, encontramos um sobrevivente. Eu tô vendo... Ih, tá atirando. Calma aí, irmão. Calma aí, calma aí, irmão. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu, eu sou... Não, não, não. Eu sou do bem, eu sou do bem. Eu, não... eu tô desarmado. Caraca, mano. Esse cara vai... Da mãe Caraca, eu fui pegar o revólver Dentro do, do carro, mano Apareceu esse cara aqui do nada Tem sobreviventes, só que os cara tá um louco, mano Deixa eu ver o que, que ele tem aqui Olha o carro dele aqui ó. Vamos ver se tem alguma peça, alguma coisa boa Caraca, já veio um cara me atacar, galera meu Deus do céu Muito bem, pegamos algumas peças E já, já lutei ele Já, já lutei Minha nossa, mano Bora, vai Aquele danificou? Olha os tiros do, do cara no meu carro, mano Pode ter furado o pneu, não, não furou não ele Quebrou todos os vidros Bom, por enquanto a gente só encontrou Esse sujeito, hein Cara, a gente vai ter que sair da cidade Porque aqui tá todo destruído velho. Olha os prédios aí, ó Destruído Vamos ter que sair da cidade ó. Vai ter jeito a gente, Pelo menos a gente encontrou a arma Deu pra gente lutear armas E... E a peça dos carros ali Vamos tentar passar aqui Bom, o cartão de visita que a gente teve aí foi um maluco aí atirando na gente, né? Infelizmente. Infelizmente. Opa, tem um, é um, uma pessoa? Uma pessoa aqui? Não. Nossa, eu juro que eu vi alguém ali, mano. Ó, só carros abandonados aqui. Tentar parar aqui para ver se a gente pega mais peças. Ver o que tem ali dentro? E tem um botão para abrir o porta-mala, né? Mas. É, muito bem, boa. Chegamos aqui. Vamos continuar. Bom, pegamos armas, algumas peças de veículos. Vamos arrumar o essencial Que é comida e água Comida e água Nada aqui É, a gente vai ter que sair do centro aqui, mano A gente vai ter que sair da cidade Tem muito lugar soterrado Vamos ver aqui pra cá Nossa, mano Tá ficando de dia, eu saí de noite Tá ficando de dia Vamos lá, vamos pra cá Caraca, uma ambulância Será que tem remédio aqui nessa ambulância? Vamos ver Vê se tem remédio. Ih! E... Peraí. Meu Deus! Calma! Caraca, só tem um doido! doido. aí, irmão. Mano, só tem maluco nessa cidade, véi. O que ele tá achando que eu sou? Matar mais um. Tem que conversa com esses caras não, mano. Batei. Caraca, velho Mais um, velho, veio pra cima de mim Mais uma arma O carro dele tá funcionando, velho Aí Aqui a gente só encontrou Doido, vou furar os pneus Porque Vai que alguém vem buscar Deixa eu ver se esse cara tá infectado, alguma coisa. Não, tá normal, ó. O cara tá normal. Que loucura, cara. Mais um, galera. Mano, aqui não tá legal, velho. Eu vou acabar morrendo aqui. Perdendo tudo que eu já peguei. A gente pegou alguns medicamentos. E é isso. Vamos. vamos. A gente vai ter que ir pra. Vamos ter que ir pra.. Pra fora de Los Santos mesmo. Eu acredito que ir lá pra lá não deve estar tá assim, cara. Não deve estar tá desse jeito aqui. Não tem nem como entrar nos estabelecimentos, ó. Tudo fechado. Ó a loja de armas aqui, ó. Antiga loja de armas. É, não dá nem pra entrar, ó. Pegar arma. Eu tô escutando tiro! Tô dando tiro. Tô dando tiro. Da onde tá vindo? Da onde, da onde? Ah, mano, eu não sei, velho. Vambora daqui, vambora daqui. Vambora daqui. Eu tô com medo de vir mais uns, uns maluco aí tentar tentar nos pegar. Vamos, vamos lá pro. pra região do Trevor, porque lá provavelmente a gente vai encontrar talvez sobreviventes e. É, alimento. Eu peguei arma e. consegui pegar algumas armas. E consegui pegar medicamento. Então.. vamos bem, olha o cara aqui que, que eu matei. Vamos bora para lá. Você percebeu que eles não, o pessoal não tava de respirador? Que estranho, velho. Eu não vi eles de respirador. mas aqui, ó. É isso. Meu Deus, que é isso? Eu encontrei essas pessoas mortas aqui, ó. Que isso, velho? Chega perto. Não chega perto. Ei, ei, ei, ei. Sai. Que isso? Meu Deus. Quem são eles? Caraca, velho. Vamos pegar o que dá aqui e vamos sair fora. Tem alguém sobrevivente aí? E talvez alguém tenha passado aqui e matado esses caras, mano. Que loucura. Ali, ali, ali, outro. Ei, senhor, não, não chega perto. Caraca, moleque. Quem são vocês? Minha nossa, véi. Será que é isso que o Trover vai virar, véi? Deus, a radiação deve ter provocado isso. Por isso que eles não falavam nada pra gente do que tinha aqui fora. Olha quantos na porta, velho. Deus. Estão vindo da onde? Meu Deus, eu preciso voltar lá, galera. Será que só aqui que Eu não vi nenhum desses lá na cidade, velho. Só vi pessoas, humanos. Eu não vi nenhum monstro desse. E eu não lembro de ter visto, velho. É porque quando explodiu a bomba... Tudo lá foi devastado. Todos os humanos e sobrou, sobrou esses aqui. Porque aqui... Não foi devastado. Sei que não tem aquela areia. Meu Deus. Meu. Ó, oh, quem Deus. Vou pegar a gasolina aqui, mano. Olha a cara ali vindo, velho. Olha a quantidade aqui, velho Na cidade não tem, galera É só pra essas bandas Eu tô bem no finalzinho do mapa aqui, ó Eu tava, ó, eu tava aqui Vou colocar o mapa Eu tava aqui, ó Não vi nenhum E aí eu vim pra cá, começou a aparecer E aqui também não Só vi pessoas me atacando, velho Já aqui já tem, ó Vambora, a gente já pegou, pegou tudo Armas, remédios Armas, remédios, gasolina Comida Afim duas Vambora Minha nossa, velho. O que, que aconteceu Com o mundo O que que aconteceu com o mundo, cara? Eita, um carro ali! Eita, meu Deus do céu! Caraca! Aquele ali não é... No... Eita, meu Deus, Sai! Ah. Sai! Tirando em mim! Tá no pneu dele! Sai, irmão! Sai, irmão! Mata! Eu não tô vendo nem a mira! Nossa, ele vai explodir meu carro, velho! Matei! Caraca, o que foi isso? Jesus! Olha a situação do carro, mano. Eu preciso chegar lá logo, galera. E talvez seja aqueles... Saqueadores, mano. Deve ser saqueador, cara. Eu nem vou parar, mano. Nem vou parar pra ver se, se tinha alguma coisa boa. Vambora. Eu vi uma bolinha azul aqui, velho que é isso? Vambora, velho, vambora Bom, galera, é o seguinte A gente vai voltar Com um carregamento Lá pra base Subterrânea, eu nem vou tentar procurar mais pessoas aqui Porque, meu amigo Ó, tem outra, outra conveniência ali, ó mas eu tô com medo de parar, cara, sério Ah não, é o teleférico, velho Tô vendo coisas Vamos voltar, galera Bom, tamo chegando aqui Meu Deus do céu, que loucura Que loucura Ei Sou eu, sou eu Caraca, olha a situação do carro, mano Cheio de sangue. que é isso? E baleado também, mano. Cheio de tiro. Minha nossa. Tinha que vir com blindado. Galera, seguinte. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer aqui. O cara tá enchendo o saco ainda. Espero que vocês tenham gostado Esse foi o fim de Los Santos Se gostou já sabe Clica no gostei Vou lá falar com o Trevor Que eu peguei uns remédios pra ele de dor Se gostou clica no gostei Compartilha Me segue nas redes sociais Obrigado por assistir Até o próximo vídeo E é assim que tá Los Santos Fui!